Oi pessoal, aqui é o Gabriel. Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigo do canal Nerd ao Quadrado. Sejam bem-vindos ao canal. Cara, o segundo episódio da série de Light Platino. Vamos lá. Só lembrando que esse daqui é uma hack ruim, então vai apresentar bugs. Mas é nada que vai atrapalhar você de jogar e tal. Exato. Só lembrando que como fazemos tudo pelo telefone, nem tudo vai ficar às mil, mar mil maravilhas mais na medida do possível. Vamos fazer, vamos fazer o nosso melhor. Galera, o nosso canal ele é bem iniciante, sabe? Então não, não critiquem e tal, não fiquem xingando a gente. Sei uhum. que a gente ainda não é tão bom assim, mas um dia a gente chega lá. Comente qualquer dicas que vocês tiverem. Eu vou pular a inter porque ela já apareceu no primeiro episódio. Então não tem necessidade. Né? Exato. Aqui tá o nosso save. Vou continuar nele. Vou começar um novo save a cada vídeo. A única coisa que eu fiz foi subir meus pokémons em off, o Charmander aqui. E uma dica que eu esqueci de colocar pra vocês foi que todo inicial vai ter esse item bem aqui que vocês podem tirar. Opa, eu coloquei pra dar pra ele um item. Aqui esse item que vocês podem tirar dele. Que é esse leite de Mumu, que é um pokémon. Mamãe. E ele basicamente restaura 100 de HP. Mas você vai usar logo no início pra você recuperar a sua vida, porque você... Você provavelmente vai perder ela. E é muito chato perder. Ficar com seu Pokémon principal com zero de HP. Principalmente o inicial. Exato. Nossa, logo no primeiro matinho já encontramos um Pokémon selvagem. Sim. Galera, é. O seu Pokémon inicial, ele vai servir muito. Até o final. Ao diferente de Pokémon GO, que o primeiro. que o seu inicial virou logo o e primeiro rude. Kenji. É, virou logo o primeiro Kenji. Tá certo. Só lembrando que postamos vídeos semanalmente ou ocasionalmente, Mas como estamos gravando muito Nós sempre vamos é, postar vídeos de semana em semana É, até porque a gente não tem tanto tempo para ficar gravando Já falei, né? A gente tem várias provas e tal Está em forma de provas, mas... Na medida do possível a gente vai levando Sempre que Sim. der a gente se encontra para gravar Quando não der vai aparecer só o... Eu? Ou eu. Só lembrando, assistam a série do Rodrigo de Pokémon Fire Red <risos> E assistam também os outros vídeos do canal. Nesse exato momento eu estou ocupando meus pokémons em off. Até porque não dá de gravar dois vídeos ao mesmo tempo. Exato. Se der, me ensinem, porque eu não sei. Aqui, esses bug Catcher, se você escolher o Charmander, vai ser o Maçã. treinador que você sempre vai procurar. Porque você vai ter aprendido esse golpe aqui, ó. Que... Eu bebo um pokémon chamando pro level 7 E no nível 7 você aprende esse Ember Ember Que é um golpe do tipo fogo Que queima E Não. dá dano duplo em pokémon tipo inseto ou planta Planta Ou seja, você basicamente vai destruir qualquer bug catcher que esses pokémon Esses treinadores que só tem inseto. É, Pokémon inseto Como você podem ver aí, deu super efetivo Como eu falei, esse vídeo aqui vai fluir mais rápido porque não vai ter tanto texto que nem no outro e uma coisa que eu percebi foi que os botões ficavam, é, tá ficavam tapando os textos, então eu decidi removê-los deles pra ficar aqui meio invisível é, só é decorar onde fica é, os botões e tá tudo certo, sem problemas e sem nada exato, porque não tem motivo os botões ficarem aí na tela já que vocês já sabem onde eles ficam, né? Vamos lá, tá pra terminar já. Faltam quantos? Eu nem tô prestando atenção. Faltam, se eu não me engano, dois agora. Cara, nível 8, que bom. Se você acha o um bug cat, você provavelmente vai subir uns dois níveis do seu inicial. Se você tiver escolhido Charmander. Se você tiver escolhido o Squirt ou o Bulbasauro. Bulbasauro? <risos> Bulbasauro? Bulbasaur. Bulbasaur. Ah -huh. Só lembrando, nunca escolhi um Bulbasauro. Quem é o Bulbasauro? Quem criou ele? Eu acho que até um Pidge era um inicial melhor do que ele. E tem, tem pokémons iniciais de grama muito melhores. E você pode contrair isso nesse jogo. Afinal... Tem pokémons da primeira até a quinta geração. Terminou? E a gente não ficar falando muito durante as batalhas É porque não se fala durante batalhas É, não tem muita coisa pra se falar durante elas E agora eu destruí o último Pokémon dele E subi pro level 9 Que é o um Caterpie Um dos pokémons mais inúteis E quando ele vira o É o Pokémon que dá depressão se você viu o anime Cara, quando eu assisti o anime Eu vi aquilo e eu fiquei tipo Não, este por quê? Se fosse o reg ele não teria feito isso Afinal, é o Red. Exato. Red é, tipo, o Deus. melhor de todos do mundo Pokémon. Pelo menos é que a maioria dos fãs dizem. Se você gosta do Ash, você também gosta do Bulbasaur Tá é quase no mesmo patamar. Exato. Afinal, quem é que usa um Charmander pra batalhar com um Escuta. Blastoise? Ou tenta dar um soco em um Mewtwo? Não cara, isso, isso foi noob demais, sério. Imagina cara, você é um humano e tenta dar um soco em um pokémon lendário. Apenas me diga quais as chances disso dar merda. E você tenta dar um soco nele enquanto ele batalha com outro pokémon lendário. Ou seja, é, tem dois gigantes e você é uma formiga e tá lá no meio. E tenta fazer merda. Exato. Aqui vamos ter um treinador normal. e vai ter um pouco mais fracos. Só que bem, é um ruim, deixei um de novato. Vai tomar logo uma surra. Pra ver quem é novato. Cara, são cinco pokémons. É, talvez demore um pouco. Exatamente. Vou dar o um chupete aqui sem querer. Eu vou diminuir o áudio porque eu vou deixar a batalha mais rápida. Se vocês gostarem, eu sempre vou fazer isso durante as batalhas com treinadores. Porque o gameplay foi melhor. É, agora quando for batalha, tipo, líder de ginásio, né? A é, é boa. O... coisa feia esse PID. Exato, o sprite do PID nesse jogo eu achei muito feia. Tipo, ficou muito estranho ele. Ficou, sei lá, muito estranho. É. Aqui tem muito Pokémon elétrico nesse começo de jogo. Cara, eu não sei se eu já tinha falado isso em outro vídeo, mas. Uma vez eu pensei que aquilo era uma bonita SHINE. Exato. Pra quem não sabe o que é SHINE, é... Pokémon ser colorido. Sim. E você pode ter inicial SHINE no Pokémon Red. Isso é você salvar o jogo antes de escolher o inicial. Ficar entrando até ele aparecer colorido. De outra cor. É Aí aqui você cor. vai falar com esse emo. Que vai ensinar sobre as berries. E vai lhe dar um TM, que é um golpe que você pode ensinar pro seu Pokémon caso você queira, mas eu não vou ensinar porque eu acho esse Tiff muito ruim. Pra quem não sabe o que é emo, melhor não ficar sabendo. Aqui temos outro Bug catcher, ou seja, outro pote de experiência com o Charmander. <risos> Dois Metapod. Tipo, você não usa Metapod na batalha ele, o único golpe que ele sabe é endurecer. Achou ele já transformado em Metapod, não? Antes de ser Caterpie. Se você quer usar um Metapod, pega um Caterpie e evolui, que ele vai estar pelo menos com golpe Taker. É. Aqui achamos uma Potion. Eu já vou dar com meu Charmander porque ele tá com pouca vida. E aqui chegamos em Central City, que é a primeira cidade de verdade desse jogo. Você vê que com esse velho ele vai lhe dar uma Ultra Ball. O que é muito bom. Tipo, do nada, pega uma outra boa tipo, aí. Tipo, toma essa outra boa, meu filho, eu não quero ela. Sou velho, não quero. Um easter egg aqui, que esse daqui é o lago de onde começou o jogo, onde estava a professora lá e o Ash. Se você não viu, ele apareceu no primeiro episódio. Aqui você vem dizendo Pokémon, que é desse jeito aí que vocês viram. Ele também tá meio diferente dos outros Pokémons, né, já que não é vermelho e sem laranja. Aqui você cura os seus Pokémons e eu vou tirar do modo. Porque eu me esqueci de tirar E vou aumentar o som do jogo Como vocês podem ver a gente anda muito lento E você ainda não tem A porcaria do tênis de corrida Que vai ajudar muito durante o jogo Galera, é, o Gabriel ele também vai fazer a série de completar Só que a dele vai ser tipo Extreme, sabe por quê? É muito difícil completar Pokédex nesse jogo, tem, tem basicamente pokémons. 300 ou 400 pokémons. Eu jogaria 400, porque tipo é da primeira à quinta geração, cara. Exato. Aí aqui, este homem nos dá um Growlithe, que Nada. é um pokémon bom se você escolher outros iniciais como o Squirtle ou, ou o, Bulbasauro. o Bulbasauro. Não escolhe o Bulbasauro, lembra? Se é que você escolheu o Bulbasauro, né? Galera, toda vez que a gente vai deixar esse lembrete, não né? escolha o Bulbasauro. E se você escolheu e quiser Troca. que a gente pare com isso, tá? A gente vai tentar evitar. <risos> mas não dá. Mas se você escolheu, por que você escolheu o Bulbasauro? <risos> tipo, Bulbasauro. Escolhe tá. mesmo que o nosso, aí você acompanha a série e tal. É, mas se você gostar do Escuro, pode escolher aqui. Ou se você gostar do Charmander, você pode escolher ele no Pokémon Fire Red. Mas NÃO o Bulbasauro. A não ser que você queira jogar de um jeito mais fácil, já que no FireRed é Ele é muito fácil de treinar Por ordem de facilidade no treinamento é Bulbasauros, Corta e Charmander O Charmander é um pouco mais complicado de treinar, mas... Vai lá cara, vai lá vai Exato Aí Aqui nós vamos já ter outra batalha Já vou diminuir ó, o áudio do jogo e deixar rápido porque senão vocês vão ver o episódio basicamente só de batalha Exato, ou se vocês quiserem eu posso cortar todas as batalhas E é, mostrar é. só seu, seu, seu sub de nível E mostrar as evoluções também, e né? já fica isso pro próximo episódio, né? É Se vocês quiserem isso, vocês avisem aí embaixo Galera, futuramente a gente pretende por outras séries Assim que possível a gente vai começar a série de Desafio Nerd Não sei se vocês conhecem esse jogo Exato. Se não conhecem, vão conhecer é um jogo extremamente legal Que difícil eu, eu, pessoalmente, posso passando por algumas dificuldades, porque eu tô sem internet. Mas, assim, se eu voltar com tudo, vou postar vídeo semanalmente. Se der, se der de adiantar vídeo, ah, ter, ter cinco, basicamente, tá? postar dois vídeos por semana, se a gente conseguir. Se não, vai ficar quinzenalmente ou semanalmente. Exato, aqui, como vocês viram, eu meio que debrei esse treinador. para mim, não ter que batalhar com ele, né, já que é meio chato. Aí, aqui, vocês vão ver, esse aqui é o, é o principal da segunda geração, lá do Pokémon Gold e Silver E o Professor Carvalho, que é o Pokémon do... É, o professor do Pokémon Red E eu figurinho. Galera, uma história aí bem legal minha É que da primeira vez que eu fui jogar o Red Da primeira mesmo, eu li errado o nome do professor Ele é. botou um R a mais É Mas não que se venha ao caso Aí, aqui, da primeira vez que eu vi esse Pokémon que gente batalhando Que é o Fibas, Febas, eu não sei como é que se fala ele <risos> Pessoa que era... Um Magikarp Shine Porque tipo, você olha assim ué, é, ué. Não é Magikarp Mas não, ele é basicamente Um Magikarp com outro nome E com uma evolução ruim Será que ele vira o Guiarados Rosa? Ai é que nossa, incrível Tem muitos pokémons bons não, não é um pokémon bom Galera, pra completar a Pokédex A gente vai passar por uma coisa muito ruim Evoluir o Magikarp Pra virar... Exato. Pra virar... Guiaradas. Mas é muito ruim, cara. Você tem que ir lá na Rota 1. Só assim. É, mas basicamente tem alguns itens aí que vão ajudar. É. <risos> como... Compartilhador de experiência. Que eu vou ganhar daqui a pouco e já vou ensinar pra vocês como usar. Pra falar a verdade, cara, eu não lembrei que parte do jogo a gente ganha compartilhador de experiência no FireRed. Mas... vamos lá. Quando a gente chegar lá... Ah, é que nós vamos ter que defender o professor. Carvalho. Como Shine. massa. Aqui está ele, como você pode ver ele é basicamente um Magic Carp Shine <risos> com muitas aspas. E o Gabriel ficou fazendo aspas aqui do meu lado. Vocês não conseguiram ver isso. Galera, é... Outra coisa aí que eu queria falar. Eu tenho um CV-9 no Last of Clans. Se vocês quiserem eu faço uma série exato se alguém aí curtir Clash of Clans tá, e tal, quiser ver e tá, tal, minha vila. você CV9 um pouquinho recente, mas já tá bom minha vila. Então fica, fica o aviso aí, se vocês quiserem. Aqui eu vou usar uma pokebola Minha, porque eu, se eu der um dano nele com o Charmander, eu vou matar, matar, o... matar ele. Basicamente. Literalmente, você vai fazer um peixe assado, shine Mas eu não vou gastar meu trabalho nele, se ele fugir dessa, eu vou trocar por aqui e vou dar alguns danos nele. Como eu falei, ele fugiu. Vou tirar aqui o áudio já rápido. Ao vivo. Aqui você vem aqui em Pokémon e troca o Pokémon que você quer trocar. Vou trocar o Pelekid e vou dar um clique Ataque nele. Ou outro. Agora que ele tá vermelho, é muito fácil. De só tocar uma Pokébola e vai ficar lá dentro. Aí ele foge. Se ele fugisse, eu ia matar ele com certeza. Trocaria pro Charmander de novo só pra malinar mais. Exato. Trazer o áudio de volta, né? já que a musiquinha desse jogo, ou o outro jogo Pokémon, é muito bom. Agora vou botar aqui pro... Centro Pokémon para mostrar uma coisinha pra vocês. Centro Pokémon. Ou Pokémônio, como você quiser falar. Alguém curtiu Yu-Gi-Oh! Porque quando eu era mais novo, minha mãe queimou minhas cartas de Yu-Gi-Oh! Tudo dizendo que era do satanás. Eu acho que a maioria do pessoal já passou por isso. É. Ou por coisas piores, como nem poder comprar a carta de Yu-Gi-Oh. Um o nome disso é mídia. Globo, pra falar a verdade. Mas não vamos tratar de assuntos políticos ou dessas mídias... Globo! No... Globo. Vídeo. Talvez eu te deixe isso pro próximo vídeo. Vou ficar xingando a Globo. Aqui você vem direto pra SPC. E você vai fazer uma coisa meio estranha aqui, que é basicamente ser de alguém E colocar pokémons dentro dele Pra você não ter que ficar com esses pokémons aqui ocupando seu time Eu vou deixar o Liquid Quer dizer, os três que eu tenho E ficar só com o Charmander Se você quiser continuar com ele você pode, mas se você escolher o Charmander eu não recomendo É ué? E se você usar ele se você quiser É porque eu já tenho um time próprio meu para esse time para esse jogo Enfim galera Já foram 16 minutos de vídeo Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Porque a gente já gravou demais Fiquem bem E até a próxima Fui